A Uber e a 99 estão te roubando e eu posso provar a partir deste vídeo, então não feche ele por agora, assista ele até o final que você vai descobrir que a Uber e 99 estão te roubando na cara dura. Presta muita atenção nisso, tanto eles estão roubando o passageiro quanto o motorista e ninguém está percebendo isso. Então estou aqui, ó, com o meu uh, aplicativo de passageiro e o aplicativo de motorista. Como vocês podem ver, a tela está tá limpa, não tem dinâmico em nenhum lugar. Só ali embaixo, tá vendo? Aonde que eu tô para o motorista, não tem dinâmico nenhum. Beleza? Agora o que eu quero te mostrar é isso aqui, ó. Eu vou colocar um trajeto que geralmente eu faço para essa Rio do Veríssimo aqui, ó, 196. E você vai ver, presta muita atenção nisso olha só o valor que tá dando aqui na corrida é de 14 ,49. geralmente desse local onde que eu tô que é o shopping metrô Itaquera até esse endereço eu pago uma média de 10 a 12 reais é cerca de mais ou menos uns 3 quilômetros para chegar lá ou até um pouco menos e clicando aqui para verificar a tarifa o porquê que eles estão cobrando 1449 você vai ver presta atenção que está em valor Dinâmico, olha isso aqui. Está cobrando R$ 4,29 por quilômetro. Ou seja, o passageiro vai pagar o valor dinâmico e o motorista praticamente não vai receber dinâmico. Eu vou até clicar aqui para conectar. Quer ver aqui? Eu estou numa área de dinâmico, como vocês podem ver no aplicativo de passageiro. Cadê o dinâmico? Não tem! Não tem dinâmico nenhum. Cadê o dinâmico aqui? Ó? Aqui era para estar dinâmico. No aplicativo de passageiro está mostrando que está cobrando por dinâmico. Quer dizer, no aplicativo de motorista, o motorista não está recebendo dinâmico nenhum. Estranho, né? O também não foge muito do padrão não, viu? Eu vou clicar aqui, ó, que eu vou nesse mesmo endereço. Rua Rio do Veríssimo. Só que a Uber, aqui ele já fala. Ó, preço um pouco mais alto do que o normal. Ou seja, está num horário de dinâmico. Vamos abrir o motorista para ver como é que está a situação? Vamos lá, tô abrindo aqui o aplicativo de motorista. Você vai ver que aqui no de motorista, esse mesmo local que eu tô, não tá marcando dinâmico. Pode ver. Motorista que for pegar a corrida aqui, não tá recebendo dinâmico. Só vai pegar aqui nas regiões próximas. Mas, no aplicativo de passageiro, tá dinâmico. Esse aplicativo tá de brincadeira com a nossa cara, não tá não? Porque, olha só, eu acabei de fazer três corridas na 99. Eu falei, pô estava dando lá nessa corrida aqui que eu ia receber nove e pouco mas recebi 843 mesmo utilizando o aplicativo da 99 se eu clicar aqui olha só o valor que eu recebi em dinheiro e o valor que eu fiquei ó 843 tá vendo esse é o valor que eu fiquei e é o valor que foi cobrado do usuário 1417 geralmente esse valor tarifa dinâmica pelo total de 3 quilômetros mas mesmo assim a 99 me passou 843 Aqui também, veja só, pelo visto aqui também estava em horário de dinâmica, olha só, 22h52 e eu fiquei com 16h55, seguindo o aplicativo da 99. Resumindo, 99, Uber, tão tirando com a sua cara. Aí o que eu fiz? Presta atenção nisso aqui. Esse aqui é o aplicativo da Indriver. InDrive é um novo aplicativo que está entrando no mercado aí, onde você paga uma taxa de 9,5% em cada corrida e o passageiro pode escolher o valor que ele quer pagar por determinado serviço. E o motorista, como também pode, fazer uma contraproposta no valor que o passageiro está querendo pagar pelo serviço. Ou seja, lá na 99, olha o que, que eu fiz, eu coloquei aqui ó, o mesmo endereço da 99 onde o passageiro pagou R$ 22,50 no dinheiro. Presta atenção nisso aqui. O valor geralmente recomendável pela uh, driver é no valor de R$ reais Se o passageiro de dinheiro tivesse aceitado fazer essa corrida pela inDrive, o motorista tivesse pegado essa mesma corrida pelo valor de R$ 27, reais, ele já sairia num belo de um lucro, porque só descontaria 9,5%. O motorista ficaria ainda aí com uns 24 e pouco, 25 reais. Mas mesmo assim, se o passageiro olhou no aplicativo da 99, no aplicativo da Uber e não teve um bom tipo, ah, eu achei que ficou muito caro na Indrive ele pode sugerir o mesmo valor da uber 99 tá vendo ó, 22 e no dinheiro e o motorista ia ver se ele aceitava ou não este valor e mesmo e colocando por 22 e e o motorista tivesse aceitado vamos supor, vou clicar aqui ó para solicitar você vai ver que dá para solicitar pelo valor de 22 e aí vamos por eu coloquei para 22 e o motorista aceitou no valor de 1655 que ele recebeu pela 99 ele poderia ter ficado aqui com o valor de 20 reais no bolso. Então aí você me fala meu amigo, tá roubando ou não tá? Você pode ver a Uber 99 querem te pagar o valor que eles acham que bem entendem e cobrar do passageiro também o valor que eles bem entendem. Eles acham que eles podem cobrar 25 reais do passageiro e passar para você apenas 15 reais. Eles estão ficando doido da cabeça, por isso que a partir de agora eu vou fazer campanha pesadaça para a Endrive que está aí começando a se melhorar, está começando a fazer ajustes positivos, a gente sabe que a Endrive já está há um bom tempo no mercado aí, mas eles agora estão começando a pensar mais no motorista, claro que tem ainda muitos pontos negativos que tem no aplicativo com um pouco de falta de segurança, não tem taxa de cancelamento e muitas outras coisas aí que podem sim ser melhorados com passar do tempo e eu vou te mostrar isso aqui olha só eu vou pegar aqui o meu celular e eu vou te mostrar isso aqui para te mostrar que a eu estou fazendo sim campanha pesadaça para drive meu carro ó tá vendo ó é isso aí mas campanha para entrar como vocês podem ver a partir de agora eu sou dos verdinhos <risos> Se você quer ser um motorista da Indrive, vou deixar o link aqui na descrição. Esse negócio que eu adesivei aqui no carro, eles estão me pagando também para poder fazer a divulgação deles. Eles estão pagando para diversos motoristas, você já deve ter visto alguns carrinhos por aí com essa adesivação no carro. Eles pagam um valor de 250 reais por mês para colocar esses adesivos no seu carro aí claro você vai virar um chamariz mas pelo menos são 250 reais no seu bolso fazendo o que você sempre faz você pode rodar na uber 99 em Drive, não tem problema nenhum o link para se inscrever está aqui na descrição e eu quero saber a sua opinião e aí a uber e a 99 estão te roubando